Olá Gamers, eu sou o Dart. hoje estou trazendo mais um vídeo de maestria de Warframe aqui A maestria que eu vou fazer hoje é a maestria 2 uh, Vai pertencer à playlist que eu estou a criar Pessoal, para começar eu vou apresentar aqui na tela as minhas redes sociais Dizendo assim que é o Facebook e o Discord que eu estou utilizando do momento Para poder trocar ideias e informações com vocês é claro, se vocês quiserem, podem também seguir no Facebook, que é arroba YouTube, WT, Dark Gamer E no Discord, é Dark Gamer hashtag 8599, se não me engano. Então, pessoal, para mais nada, o que nós vamos precisar para fazer a mistria nível 2, é o seguinte. Precisamos de uma arma secundária. Então, eu vou, vou mostrar a arma que eu vou usar agora. A arma secundária aqui no arsenal. Pessoal, então... Como vocês podem ver, eu aqui no arsenal tenho equipada a Dex Fury. E é com ela que eu vou fazer a mestria nível 2. Sem mais demora pessoal, vamos começar a nossa maestria.